Rio, 28 de outubro de 2018. Meus filhos, quando vocês nasceram, eu precisei olhar para trás. Den brasilianska militärdiktaturen i mina 11 år den äldsta i sitt slag i Latinamerika. En miljon människor har passerat militärdomstolarna under de senaste 11 åren. Ett av de här fallen är Cesar Benjamín hasn't talked a lot about this period mm, with the family always secret so about it. Yeah, he doesn't talk at all. Actually, my grandma used to talk and talk. Yeah, yeah. That's how me and my cousins know about the story. It's yeah. only from my grandma. Yeah, only from her. So Maria Benjamin. I was a dona de casa, Pacata, who gostava muito to border, to cuidar the filhos, the casa, the marido. Fiz isso numa tentativa de evitar que os silêncios invadam a nossa casa e se instalem entre nós. Como se instalaram entre meu pai e minha avó. Entre mim e meu pai. Como se instalaram no nosso país. Certos eventos, melhor silenciá-los em nome da paz da família brasileira. Sou mãe de dois exilados brasileiros, filho de Queiroz Benjamim e César de Queiroz Benjamim. Moram nos silêncios as raízes das grandes mágoas familiares, destruindo pontes entre as pessoas e seus afetos entre os países e suas histórias. P.S. Fico te devendo uma carta sobre o Brasil.